Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre, meus amigos, trazendo aqui para vocês um vídeo rapidinho para poder avisá-los de uma promoção maravilhosa que está acontecendo aí na Epic Games. Pro caso aí de você acabar não vendo e tudo mais, está rolando pessoal nesse mês de dezembro aí algumas promoções bem legais ali, né, algumas campanhas que a Epic tá fazendo, onde todo santo dia eles estão dando um jogo gratuito pra gente, devido a essa época de Natal e tudo mais. E hoje, mais especificamente, cara, eles estão dando um jogo aqui, Triple A, que a galera gosta bastante, pelo menos quem é fã de Kojima, né, e eu acho que vocês não podem perder a oportunidade de pegá-lo, porque vale a pena sim,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 Death Stranding está sendo dado de graça para os jogadores, entendeu? Na versão do PC, obviamente O servidor ele tá tendo uma certa intermitência, né? Porque assim que eles liberaram esse jogo gratuito aqui Muita gente começou a acessar Aí ficou um alvoroço aqui dentro Tá até difícil fazer o resgate Eu ainda não consegui fazer Como vocês viram, ó Inclusive eu vou tentar novamente para poder mostrar para vocês, né? Como é que tá sendo esse processo aqui A gente clica no jogo, ó Ó, oh, 100% gratuito, tava dando um bug porque tava mostrando aqui um 95%, 90% alguma coisa assim de desconto Beleza, obter, carregando Ó, oh, será que agora vai carregando o seu pedido? Beleza Show de bola Vamos lá, fazer o pedido aqui agora Vamos esperar um pouquinho, muito obrigado Um, rece... um recibo foi enviado para você no seu e-mail e tudo mais Aí, galera, ó, pronto para instalar. Death Trend está pronto e tudo mais. E agora a gente pode vê-lo aqui na biblioteca de jogos também. Deixa eu ver se ele já está aparecendo. Aí, galera, ó. Death Stranding aqui aparecendo. E também um Death Stranding Content aqui também. Conteúdos adicionais, provavelmente, do jogo. Então, cara, não. Perde essa oportunidade, se você é um fã do Kojima principalmente, ou até mesmo se você não é, eu acho que vale muito a pena você pegar esse jogo aqui, instalar no seu PC e jogar, e caso você não tenha um PC para poder rodar o Death Stranding, cara, não tem problema, aproveita essa oportunidade, cria uma conta na Epic se você não tiver, e resgata esse jogo para poder deixar ele ali... Quietinho na sua biblioteca, porque se chegar algum dia aí, você conseguir um PC, você arrumar um PC que vai rodar o jogo de Buenas e tal, você já tem ele ali guardadinho na sua biblioteca e façam isso também com todos os jogos gratuitos da época que aparecem, mano. Todo game que tá aparecendo por aqui, embora alguns eu já tenha em outros lugares e tudo mais, alguns acaba que eu não tenho, entendeu? Então mesmo que eu não vá jogar naquele momento, eu pego, deixo aqui guardadinho na biblioteca e tal, pode chegar um momento que me dá vontade, eu vou lá, pego e jogo. Então, não percam com essa oportunidade, pessoal, acessem agora a Epic porque é apenas hoje, tá? Que o Death Stranding tá de graça lá. Acessa aí, resgata lá e depois diga aqui nos comentários se vocês conseguiram fazer esse resgate, viu, pessoal? Espero que vocês tenham curtido essa dicasinha. Não se esqueçam mais uma vez de deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, viu, galera? Vou ficando por aqui. Um beijão aí para todos vocês. Fiquem com Deus, muito obrigado por tudo e aproveito para poder deixar para vocês aqui também, só estendendo um pouquinho mais, um feliz Natal. Eu já deixei aqui na aba Comunidade para vocês uma mensagem e tudo, mas eu vou aproveitar essa oportunidade nesse vídeo aqui para poder desejar a todos vocês aí e seus familiares um feliz Natal, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês aqui no canal, pelo apoio né, nos vídeos, nas lives e nos shorts. Que Deus traga saúde, muita paz e alegrias para vocês e todos os seus familiares. Beleza, pessoal? Beijão aí pra todo mundo. Até mais e fuemos, meus amigos.